E aí galera, belezinha? Eu estou aqui com Santiago, um ex-estudante da Colômbia. Obrigadão, Santiago, por vir por aqui. Eu acredito. A ideia é que ele possa compartilhar com vocês a experiência que ele está tendo no Brasil. A gente está na Colômbia agora, ele está passando um tempo aqui, né? Sim. O cara já foi para a Holanda também, através do português, através do que ele está fazendo no Brasil. Ele trabalha com fisioterapia, estudou aqui na Colômbia, passou esse tempo no Brasil. Quanto tempo no Brasil? É, eu passei três anos. Passei no três anos, né? Agora, e já aconteceu um montão de coisa, né? Um monte de coisa. E você acha que seria interessante assim compartilhar com o pessoal isso? É um monte de Será que vai ser útil? Vai, vai, é verdade. <risos> então galera, eu altamente recomendo que vocês vejam esse vídeo até o final, ok? Eu estava conversando com o Santiago aqui, ele estava compartilhando comigo várias coisas, eu falei, cara, a gente tem que fazer um vídeo, tem que mostrar isso pra galera, porque eu sei que muitos de vocês querem viajar pro Brasil, mas como sempre tem aquela dificuldade, né? é. sempre barreiras, né? Tem, é. Então, beleza, a ideia... Aqui vai ser fazer uma entrevista mais ou menos de uns 30, 40 minutos e vocês podem deixar aí vários comentários porque depois Santiago pode responder. Você tem no YouTube, né? Sim. Pode deixar aí resposta também e eu vou deixar o contato dele no Instagram, ok? Então se você estiver interessado, veja aí nos comentários. Ok, então, Santiago, quero perguntar para você. Desse tempo que você está no Brasil aí, quais foram os pontos assim principais, coisas que aconteceram de sucesso, de objetivos que você alcançou durante esse tempo? Depois desse tanto trabalho que você fez, né? Tipo, eu consegui isso, eu fiz tal coisa e tal. E depois a gente vai explicar para vocês como foi que ele chegou nesse ponto. Tá começando, começando sabendo que a palavra sucesso, você tem uma definição diferente a pessoa, Cada pessoa entende um pouco diferente, né? É, quatro pontos, highlights que eu, que eu ganhei graças ao idioma e graças ao país. É, o primeiro foi que ganhei uma bolsa no Brasil, do Estado de São Paulo, que é uma das mais importantes do mundo, é muito organizado. Uma bolsa de estudos, ok? Para quem não sabe, é uma beca. Porque tem muita de bolsa, que é uma bolsa. bolsa, e você não, não paga, é uma beca, você, recebe, você não precisa pagar para estudar, para aprender, aí tem, tem um suporte. Você é pagado por fazer o que você quer, no meu caso, que foi estudar, pesquisar. E sempre quando você é. mostra os resultados, né? é. não vai dar para todo mundo. É. Né? é uma coisa que é uma bolsa totalmente é, completa, você não tem que dar dinheiro para nada, você submete seu projeto e você ganha a bolsa, se você passar, né? uhum. porque é muito concorrido uhum. é, Outra coisa importante. Um parênteses, que as universidades estaduais é, são são de graça, você não okay. paga por por estudar lá. Isso é okay. importante. um detalhe importante, sim. detalhe importante. O é, segundo highlight que eu tive graça, ao idioma, foi a mesma bolsa que me deu a oportunidade de viajar para Amsterdã. É, é, é é do Brasil, seja, da Colômbia para o Brasil, do Brasil para a Europa. Para a Europa. Esse é, é só o começo? Só o começo. <risos> É, para é, pesquisar com um dos, dos pesquisadores mais importantes da minha área, wow. a, a nível mundial, do Centro Olímpico, importante na universidade, muito, muito incrível, das top 3 da uhum. Europa. Então, espera então, aqui rapidão. Você se imaginava, você não. Não imaginava que isso poderia não. acontecer? Não, quando não. eu estava aqui na Colômbia. Ok, continua. Nunca imaginei isso, cara, isso <risos> é absurdo. Uhum. É... Depois que eu voltei, eh, ter me formado como mestre em fisioterapia, o qual foi um, um grande passo, eh, ao que eu considero sucesso para mim, porque se você quer coisas diferentes, faça coisas diferentes, né? como fala Albert Einstein. Uh -huh. eh, e outro highlight importante que, que, que resultou assim, danada, foi que quando eu cheguei, eu fui contratado eh, pela minha universidade, uhum. aqui é onde me formei, para que fui postulado para voltar um ano que vem com todos os gastos pagos, uhum. para dar uma, uma uma palestra, se Deus quiser, eh, na minha universidade onde eu me formei, o qual eu fico feliz, emocionado. Qual é a universidade? Desculpa. CES. o CES, ok. Para você ter noção, né, o cara tá aqui estudando na universidade, passo depois entra na universidade e o Brasil, quanto tempo? É, dois anos dois anos se capacitando aqui também é, eu trabalhei ganhei experiência dois anos ah. é, fiquei capacitando aqui dois anos é, economizei um monte de dinheiro okay. eu sabia qual era o meu objetivo uhum. então não podia é, gastar qualquer coisa aí você, aí você vê né o cara do, tem, quanto quanto tempo na universidade é, seis anos seis, seis, seis anos seis anos estudando né e, eu age? não eu, eu não fui um estudante muito aplicado mas uhum. à medida que você vai vivendo, você vai é, amadurecendo mais os seus pensamentos. Aí você vê, seis anos na universidade, dois anos aqui na Colômbia praticando, três anos no Brasil, aprendendo um monte de coisa. Três anos porque os, são somente quatro meses de mestrado. ok Porém, ele o, o prazo ficou ma, é, maior. Se estendeu. Ah. Se estendeu porque eu fui viajar, então eu tive que pedir avançamento ah, okay. okay. na universidade. Hum. Viajei para a Europa, quatro meses voltei e eu tive que compensados os quatro meses que não fiquei aqui, não fiquei lá no Brasil. Aí você vê, o cara volta para cá com a experiência que ele teve, né? que ele está tendo agora nesse momento, e a universidade. Ô Santiago, como é que tá? Não sei o que, eu vi com você, tô, tô, tô, tô. eu vou te convidar uma oportunidade é. para... Mas Muito você legal. acha mesmo que isso vai acontecer com todo mundo? Não! Ou seja, Santiago fez muitas coisas que muitas pessoas não estão dispostas a fazer. Se você quer ter sucesso também no que você faz, seja o que for sucesso na sua cabeça, né? Dependendo do que você pense sobre o sucesso, porque tem pessoas que pensam que é só dinheiro, tem outras pessoas que pensam que é coisas pessoais, né? Você tem que estar realizado pessoalmente, primeiramente, eu acho, né? E depois a parte profissional também, isso aí vai. Acompanha, né? que é. trabalhar muito. Então, Santiago vai compartilhar com a gente uma parte, uma, uma parte mais assim do, do processo. Entendeu? Ele falou aqui sobre o ponto, os highlights, os destaques que ele teve aí durante esse tempo. E agora ele vai falar sobre a jornada, que okay? Os desafios, que eu acredito que foram muitos, né? Sim. Durante esse tempo. Aqui para vocês. Talvez você se identifique com muito, muitos, deles, ok? Então vamos lá. Santiago, uma pergunta para você. Qual foi o momento exato assim que você decidiu? Eu quero sair da Colômbia. Você terminou a, a, a faculdade, estava aqui, você teve que sair da escola. Foram muitas coisas que... Muitas coisas não, é, é várias, várias coisas que me, me incentivaram, a, me motivaram a fazer as coisas. Uhum. A, que me sair da zona do conforto. Mas foi uma, um discurso que fez... o nessa época o reitor da minha universidade okay. o professor Dr. Ou seja, o, que o cara falou naquele tempo Sim. te influenciou diretamente é, de, é, palavras têm muito poder é, as palavras têm muito muito, muito poder cuidado com pra, as palavras para positivo e para negativo é, exatamente. né para te derrubar ou para te colocar para cima cuidado é, cuidado é, eu fiquei sempre com essa semente hum, aí no interior e aguarda, é, né? eu não queria eu não queria ficar conforme assim com as coisas que me ensinaram na universidade eu queria mais queria mais okay. e comecei a pesquisar não achava nada aí eu vi que um, um amigo não estou pesquisando por quê tipo oportunidades Ou porque estava é, é, okay. pesquisando é, fazendo um tipo de pós graduação e na minha okay. Formação. Então seu amigo falou com você? Gente? É, foi, procurei um ano, não achei nada, okay. porque era muito caro em outros países. Aí vi que o meu amigo viajou nesse ano para o Brasil e ele começou a fazer mestrado lá. Columiano. Universidade, Sim, okay. na Universidade Estadual Paulista, Nossa. que eu não me formei. Uhum. É, que é uma das três top universidades do, do Brasil. Uau! É, é muito, muito, então, muito, muito é bem bom. bem conceituado. É, né? é, bem conceituado. Uhum. É. É, depois eu perguntei para ele, Não, cara, me fala como que foram as coisas, como que foi seu processo. Ele me falou como que era o processo. É, me falou que era é, gratuita na educação é, a pós-graduação. É, comecei, comecei a fazer todos os documentos que eu precisava. Eu falei para ele me ajudar a me contatar com outro professor. Foi naquele tempo? Ele, é, é. Ele me deu várias opções. <risos> ele me deu várias opções. Comecei a Comecei a, a, tentar, a, a tentar escrever, mas eu vi que não fluía mais. Fruta! fruta! É é oh, é isso não tem no Brasil, tá? Isso não tem no Brasil! Isso é muito comum aqui, cara. Toda então, eu, eu, eu estou gravando o um vídeo, o pessoal começa a escutar coisas assim. Oh, agora, voltando aqui rapidão, você falou isso da oportunidade de estar lá no Brasil, né? na universidade que é conceituada, agora você imagina, para aí para pensar, para aí para pensar. Quantos brasileiros, o cara morando no Brasil, fala português, não consegue entrar numa universidade como essa? É muito difícil. Né? Aí vem um estrangeiro que está aprendendo o idioma, se dedica, mostra serviço bom entra. Você me lembrou de, de, de uma coisa, oh. para você ganhar FAPESP é muito difícil eu eu fiz meu projeto, eu submeti meu projeto pensando, mano Eu fui um cara do... Eu sou colombiano que não fui muito aplicado Eu peguei DP Aqui Que é DP? DP você perdeu a matéria Ah, ok eu não sabia disso oh, <risos> Peguei DP? O, colombiano, você não é português, no Brasil, tá? Eu pe... <risos> peguei... DP Esqueci tem outra coisa Aí... São coisas que quando você submete seu projeto, é. que os, os revisores eles têm presentes para você ver se você ganha ou não. É. É. Então, tem brasileiros com projetos que eu achava ainda melhores, melhores. Uhum. para eu ter ganho uhum. uma bolsa do Brasil um colombiano. Disputando com nativos, né? é ou seja, caramba, isso aí É, é. e você tinha do, é, duas opções. Eu submeter o seu projeto em inglês ou submeter o projeto em português. Okay. Aí meu orientador me convenceu em fazer em português porque é um brasileiro que vai ver sua revisão okay, e você sei. não sabe como está a disposição do cara para inglês. inglês. E você viu que tem muita gente que fala inglês? Assim, é comum muita gente falar inglês no Brasil? Ou mais não, ou menos? É. <risos> só, só os professores falam inglês com você. E tem aquela, o inglês brasileiro. Ah, não, não tem o inglês, <risos> o inglês o inglês brasileiro. Eles pronunciam todas as vogais. Por exemplo, eles falam Facebook, não falam não. Facebook, coisas... McDonald's. McDonald's. McDonald's Big Mac. McDonald's, Big, Mac. Yes, Big Mac. Ah, eu quero um, vou comprar um laptop, não sei se o que. Você, e você tem que falar no inglês, no inglês brasileiro, brasileiro, porque eles não vão entender o inglês tá. normal. Sim. Tem isso, a presença Ou se você fala tipo, iPad, iPad. Falar um iPad? Tá errado, ele né? é um iPad. Mas aquela falo... fala Não, Ip eles falam iPad. No, eles falam iPad. Se eu chegar no Brasil como um brasileiro e falar Facebook. Ah, ou, ou, ou, ou. O é, o eu, é o gringo. Você quer melhor é, é que eu é Isso. Você <risos> então, tem que falar UH o Facebook. Exatamente. Então, continuando. Eu tava onde, velho? que o seu, seu amigo estava te orientando para... É, ele me orientou aí ele falou, mano, você tem que aprender português. Okay. Ele tem que fazer a apresentação é, para é, português. Então aí eu tentei é, fazer um rascunho de tudo que eu precisava para poder atingir meu objetivo. Entre foi fui aprender português. Aí foi onde achei o professor Felipe. É, foi, foi, foi muito engraçado porque... Eu tive duas entrevistas eh, antes do Felipe. Aí as, dois, as duas primeiras entrevistas eu não gostei. Aí chegou Felipe, empolgado, <risos> alegre, eu lembro, eu lembro nativo. E acho que no, no, no mesmo dia a gente aprendeu dois, três palavras em português, uhum. coisa que eu não estava esperando. Então eu gostei muito dessa dessa energia. E era um, uma, uma pessoa que é totalmente aberta, que não simplesmente se ele te fala para você aprender português, senão que te motiva em outro idioma. E isso, isso vale muito. Eu lembro, eu lembro quando eu estava lá. Eu estou pela primeira vez depois de tanto tempo, faz uns três anos. Três eu anos, acho, anos, três anos. Eu dava aula aqui na casa dele e eu voltei aqui e tenho essa sensação de nostalgia porque é. a vida dele mudou completamente durante esse tempo e a minha também mudou completamente. E a gente está aqui reunido outra vez. E justamente foi engraçado falar sobre essas coisas. Caramba, muita coisa mudou na tua vida, muita coisa mudou na minha. E eu vi muitas coisas que você está fazendo e você viu muitas coisas que eu estou fazendo também. E eu voltei aqui, conversando com a mãe dele, estou aqui na, na casa que eu dava aula. E eu fico pensando, caramba, aquele tempo, no dia, eu lembro do dia que a gente chegou aqui a primeira vez. Eu apresentei como é que eu ia dar aula, tá, que é, com a amiga, com a Angélica, né, que também estava uh -huh. aprendendo português. Sim. E um cara super dedicado, desde o começo com uma boa atitude. E isso motiva muito o professor a ensinar. A mesma coisa acontece quando você faz a apresentação lá do seu trabalho, da sua da tese, né, fisioterapia e tal. E o cara vê, cara, é uma apresentação, é um artigo sobre fisioterapia, mas quem é a pessoa que está por trás disso? Deixa eu conhecer a personalidade dessa pessoa, porque isso vai dar mais força ao seu artigo. Porque o artigo, sozinho como tal, né? não disse nada. Quem é que está por trás? Sabe? Quem é a pessoa? Qual é o potencial dessa pessoa? Então o pessoal te conhece, vê uma boa atitude, vê o que você fez, escuta a sua história e caramba. É Vou dar oportunidade de você ir lá para a Holanda. Você volta aqui o cara fala. Ei, você deu uma entrevista para o pessoal aqui da Universidade. Outra coisa que de, de muita boa fé do, do brasileiro, do meu professor orientador. Ele me deu a oportunidade de me aceitar como aluno. Além disso, me deu a oportunidade de submeter um, um processo FAPESP. Uhum. Que, galera, é grana investida, é bastante grana é, E, além disso, me deu... Outra oportunidade deu Santiago, eu vou mandar você para Holanda, para que você pesquise na sua área. E como é que você fez na hora. você recebeu a notícia, imagina que Nossa, eu fiquei muito <risos> feliz, mas eu fiquei muito medo também porque era... porque sair da zona de conforto. Outra, outra, outra vez, <risos> outra vez sair da zona de conforto. Ah. Outro idioma porque eu tinha que aprimorar ainda meu inglês. Uhum. Meu inglês não estava tão bom naquela uhum. época e deu para Dar um gás bacana. Um gás, bacana. É, é. Deu pra dar um gás aí, deu pra dar uma avançada. Ok. Uh, outra coisa que eu lembro também, no tempo que a gente estava dando aula aqui, que era você perguntando pra mim como falar tal coisa, como mandar um e-mail em português, porque você estava em contato com um professor da Universidade Sim. do Brasil. E ele tava caramba, eu não sei escrever 100% ainda, tal. eu tenho um grupo, Felipe, olha esse e-mail, vê se está bom. Tal, você quer... Entrava em contato com o professor, o professor respondia, na hora... Não. E, e, e aquela alegria, né? você Nossa, com aquela expectativa, cara. mandei um e-mail pro o cara, o cara vai responder hoje mesmo. Não. Amanhã, não. Nossa, <risos> eu, lembro, eu lembro, quando eu fiz o contato, foi, foi aparentemente rápido, uhum. porque foi nos dois, três dias. Mas quando eu estava continuando fazendo o meu processo, eu, eu, eu, eu não sabia, uhum. porque eu... Saber, fui saber quando ele me falou, ele estava em Rio de Janeiro, mas eu não sabia naquele época. E por isso que ele tinha demorado tanto, ele demorou 2 semanas, então, duas, duas semanas. São coisas que muitas vezes o pessoal não considera né? O cara não, era... é, ele ficou é, assustado, fica triste, talento, fica, fica depressivo, fica nossa mano, não vou viajar não. Ninguém me quer. Tudo que eu fiz para viajar, para estudar, para fazer novas experiências o cara ainda não me responde. Ah você fica depressivo total você começa a supor você isso supor supor, supor. E será será que sou ruim será que eu sou ruim <risos> será que é um sinal que será eu, que, eu, eu, que é um eu, sinal que é? será que eu tenho que ficar aqui não, na colômbia é um sinal não tenho que ir né? quando depois de, de tanta espera <risos> apareceu eu, a mensagem. Re, eu recebi eu lembro eu lembro um dia. nossa eu lembro o dia que eu recebi essa mensagem eu tava trabalhando <risos> estava tendo um paciente Santiago você foi aceito toma aí a carta aceita de aceitação tá nossa, fiquei muito empolgado. Porém, eu não podia falar nada no trabalho de que eu ia viajar, porque eu estava fazendo as coisas, entre aspas, em segredo. Ah, ok. okay. Eu queria que. Estava um processo, estava cuidando é, ali por trás e, dos pastilhos. É, e você sabe aquela. Sim, às vezes rola uma inveja. É. Né? A... Pode contar, às vezes coloca o olho comigo. Eu, eu acredito muito nesse tipo de, de coisa sobre energias. Uhum. energia. boa de só de contar às pessoas que você sabe que querem. Coisas Bacana. boas para você. Para tá potencializar. É, exatamente. Porque pra se você o pelo menos é, Exatamente. Porque se você fala isso para uma pessoa negativa, que sabe que tem vídeo de você, ela vai falar todo o contrário do que você precisa. Ah, não, isso não dá certo. Não, não, não mas certo. Né? Brasil, português, uhum. É, é novo, aqui, você né? já fala idioma. É, exatamente. Hum. Mas, se você quer coisas diferentes, então, ok, vamos passar para outro ponto aqui, ok? Como foi a sua experiência alguns pontos que você gostaria de compartilhar com o pessoal a primeira vez morando em outro país? Foi a primeira vez que você começou a morar em outro país, né? Você com quantos anos saiu da Colômbia? 27. Ok, 27 anos, primeira vez que eu vou sair do país para morar em outro país. Já tinha saído do país ou não? Não. Então foi a primeira vez que saiu do país... Não. Já não, saí do país o que eu Saí com a proteção da família... Ah, ok. Meu pai Não foi sozinho, né? É. Mas, mas aí foi muitas de vezes? Foi de ou? passeio, Não, foi de passeio. Ok, Eu... beleza. Pra onde? Pra Estados Unidos. Ok. Aí você vê, o cara saiu pela primeira vez, numa viagem longa, sim, né? sozinho, já pra morar. Sem família Já pra morar no país. Sim, sem sim. a mamãe. Sem a mamãe, né? Sem <risos> café da manhã, pronto em casa. Sem cara, café, é. sem, a, sem a mãe. Pensa, Thiago, venha tomar café. É, já é. foi isso, sim né? Sem as roupas lavadas e as roupas é. prateadas. Passada. Já, já passei por isso, eu sei exatamente como é que cara, é, né? e é um desafio. Nossa! Você ter superado isso é uma superação pessoal perfeita, cara, muito bom. É isso aí mesmo. Por isso que a gente tá gravando esse vídeo aqui pra vocês. Porque tem muita gente que tá na mesma situação, cara. E autoconfiança é, é algo que, que tem um papel super importante durante esse processo. Total. E você confiar em você mesmo, que você é capaz. Lembra que eu falo sempre pra vocês: são três coisas que eu sempre falo: disciplina, motivação e autoconfiança. São as três coisas que eu mais me amarro, sabe assim? Eu fico naquilo ali, tipo, quando começa a ficar desmotivado, eu fico disciplina, disciplina, motivação, motivação, autoconfiança, eu vou chegar lá, vou chegar lá, vou chegar lá. E vocês viram já as mudanças que, que teve aí no canal, né? No curso de português, no Instagram, no YouTube, muitas coisas aí que eu já fiz para melhorar da mesma coisa que ele fez aí. Vale ali. a pena, galera. <risos> muitas coisas que eu fiz aí, que o Santiago também fez, pra ir avançando. E é um cara que eu me respeito muito, cara. Eu te respeito muito pela dedicação. Obrigado, porque eu lembro gente. do tempo que a gente estava aqui. Muito. Eu lembro do processo, eu lembro de, de tudo. Eu lembro de você falando eu do, eu livro, da, do Brasil. Da primeira apresentaçãozinha que eu fiz aqui. Ele <risos> bem zoado ali. Ele sabia que eu tava falando. Mas foi nos últimos dias, né? É, foi é, o último dia. Que foi que uma apresentação para fechar o curso assim, em português, né? Mas super bem assim. Então é muito interessante a gente trazer pessoas aqui com o potencial que Santiago tem para compartilhar com vocês, porque isso é uma fonte de motivação. E é para você também. Você ter uma oportunidade de compartilhar o que você fez é uma forma de reconhecer a importância dos seus objetivos, do que é. você alcançou, do que você atingiu. Sucesso. Entendeu? Para mim, sucesso. Isso. Beleza. Então, como foi a experiência morando no outro país, chegando sozinho lá? Como foi assim? o Primeiro impacto, Pá. Galera... O café da manhã. Não tinha ninguém para... Eu saber. não vou mentir. <risos> foi muito difícil. Cara, foi muito difícil. Eu tenho vontade de chorar, uhum. mas eu pensava, mano, desistir agora não dá, começar a não dá, então, eu no conheci... primeiro dia eu, eu dormi uma uma, uma esteira, uma não. onde você... Um colchão? Não, colchão? Nenhum colchão, era um tapete. Um tapete, ok. Eu dormi no tapete, galera, no primeiro dia, uhum. no segundo dia, já eu fiz uma entrevista com o professor, aí eu conheci o okay. quê? E hoje, meu melhor amigo, é Ricardo, um abraço, ele, é, ele, me deu, ele me deu meu colchão, uh -huh. que até hoje eu uso. É, e aí fui começando a, a conseguir as coisas que eu fui precisando, o necessário. Okay. É, depois de um mês de dormir com um amigo, que eu compartilhei o quarto com ele, que foi... Então, dividido o mesmo quarto, é, né? dividiu o mesmo quarto. Isso aí para eu... muita gente já é estranho, eu né? não quero dividir banheiro, o quarto com é, ninguém. E o mesmo banheiro, você tem que ter pelo menos uma mente aberta para estar... Mais tá... flexível na é. situação, né? Eu, eu vou... situação, então não vou estar coisa. Você vai compartilhar coisa. em todo sentido. Uhum. É, depois eu fui pesquisando mais, é... vi as opções que tinha de, de apartamento, fui com ele. Caminhando porque você não tem o transporte, transporte então. você não conhece, você anda com o GPS do celular. Uhum. Cara, você são, vai se adaptando, é só você. Desafios. Você pá, pá, tem pá, pá, que pá. se adaptar. Resiliência, ó. A todo ah, bacana, eu não tinha é. isso não, cara. Legal. É em português. É em português. Tá a única é. diferença é o complexo né? Resiliência, né? resiliência para quem não é. sabe, aí, é a capacidade de você aguentar as coisas e seguir em frente, né? É de se tornar as situações difíceis em coisas positivas uhum. para você. Aí eu fui procurando uma melhor apartamento, depois eu vi que... É, me mudei no um okay. meu apartamento. É, Sozinho? Só, não, com meu amigo, depois chegou outra outra amiga, okay. moramos, moramos três. Uhum. Já, aí você tinha meu próprio quarto, meu próprio banheiro, o uhum. qual foi muito... Bom. Claro, você está tá viajando, você aceita acha, de tudo, é. né? Quando você Ó, oh, galera, aí, é se bom. você quer viajar, você tem que aceitar de tudo, você tem que estar consciente disso. Tem que pensar no propósito é, maior, né? Como, isso. Como, the big picture. Que, não, eu quero chegar ali. Isso, não. Você é. tem que sujar os pés é. aqui, não sei o quê. Vai com tudo, manda bala. Manda bala, dá o gás, tem que ser aceito, atitude. O é, que mais? Isso aí foi, foi, foi andando. Até que já o, nos, nos, nos primeiros 12 meses foi, foi difícil porque era com dinheiro que tinha economizado, aqui trabalhando. Meu pai mandava uma quantidade de dinheiro, não muita, mas me ajudava muito. OK. Como? Okay. Sim. Okay. É, depois, eu, aí foi quando eu ganhei a bolsa do Brasil, que foi uma, uma boa grana para você se manter durante o tempo que você está fazendo o mestrado. Uhum. E depois eu ganhei a bolsa da Holanda, que eles me... Me, me dava dinheiro em euros, eles não me, não me cozinhavam em reais, não uhum. em euros. Fui lá na Holanda, voltei e continuei com a bolsa porque tinha me afastado e finalmente finalizei a estrada. E uma, uma observação aí, né? Você, falou aqui, né? meu pai me ajudou tal tá, com algumas partes financeiras, tá, não sei o quê, mas eu fico pensando, cara, tem muitas pessoas, familiares tal, tá, que decide não investir porque não vê aquele potencial. Porque a pessoa não mostra o potencial, a pessoa não está tão dedicada, é. não está tão comprometida. Tá? Então o cara fala. Eu não vou colocar dinheiro nessa pessoa aqui, porque eu tô vendo que é um... Né? Mas como você, o seu pai, sua mãe, ou até um amigo, um tio, talvez o cara... Mano, você tem todo o potencial do mundo, cara. Eu quero eu quero te ajudar, vai. Vai, vai lá, faz eu, o teu nome. Eu, eu, eu, eu, eu agradeço na vida, agradeço Deus, o universo todo, porque eu tenho um pai maravilhoso, uma mãe maravilhosa, minha irmã, eles sempre me motivaram. Mas eu tinha que demonstrar interesse. Pelo Nossa. que eu estava fazendo, é resultado também né? meu pai mesmo falava assim, Thiago, se eu não vejo interesse em você, por que você acha que eu vou investir em seu processo? Tá certo, e, e aí eu ainda, naquela época dependia muito, e depois fiquei mostrando interesse, fazendo os, os corre sozinho, uhum. fazendo todos os, os protocolos que eu precisava fazer, porque isso de verdade é em tédio. Uhum. É tipo, chato né? Fazer é muito, coisas. muito chato, fazer o visto, uhum. correr de outras coisas. É, depois chegar lá e traz é, o documento de identificação que você tem que é, procurar. Você tem que procurar o CPF, você tem que RNG. procurar... É, é RNE. Porque, porque eu Porque estrangeiro. Hum. É, são várias coisas que você tem que passar para você chegar de atendimento seu é, tipo. Santiago, como é que você fez aqui, passando por um ponto assim de... Já você... É, o cachorro está passando mal. <risos> aqui, o cachorro tem 15 anos já. Menos não tá latindo, né? ele tava, eu tava latindo, é, eu latindo. Eu falei, ah, deixa a gente gravar o vídeo aqui. Tadinho. É, é, é, tá, tá, é, é que é um bigo, né? É um bigo, né? É um bigo, né? Tá por aqui, daqui a pouco a gente mostra uma foto aí <risos> pra vocês. verem. É, o Oceano do Netflix, o Narcos, era muito assistido lá no Brasil, porque o, o personagem principal é, brasileiro, é. Moro, o brasileiro, o Moura Wagner Moura que é de, bem zoados tá no é Takes Panel do caralho. Ah, nossa! Não, ele... mas pra quem não sabe espanhol. Cara, cara ah, é né? O cara é top. Então uma ah. entrevista dele que ele vale. canta uma música de salsa, nossa ah. sensacional. Beleza. Aí ele me, o meu amigo me apresentava para todos os amigos dele: olha, oh, é colombiano, que será? que será? Beleza. Beleza, E aí você tinha duas opções. Ou ficar puto com o cara, porque uhum. ele me apresentava para outras pessoas que, eu era, que eu vinha da Colômbia. Uhum. Ou falar para o cara, não mano, é assim, é, ah, vamos as conversar, pessoas, é, é já passou. E ele continuou apresentando, quando um dia, no um restaurante universitário, ele me apresentou. E aí, ele é Santiago, ele é colombiano, e aí eu pensei, ah, o cara vai falar de novo isso. Você, Porque... você fica na expectativa, so, né? Só que eu um adiantei, tá eu adiantei, e aí mano, você quer cheirar? Mano, para um senhor de 60 anos, nada Ai. a ver, o cara ficou assustado. Aí eu fico eu... de pensando, Desde <risos> depois, <risos> mano... tá falando sério, tá falando sério. É, e aí, eu fal... e aí meu amigo falou, nossa, Santiago, não fala isso não. Nossa, hum. véio... Só a gente que pode falar, e... só a gente pode falar, tira E aí, aí aprendeu, contesta, Santiago, contesta. Uh -huh. E beleza. Mas foi assim que eu socializei, conheci pessoas legais, um amigo que que me acolheu muito. Eu tive uma conexão bacana com ele. Me convidou um churrasco. Aí vou aprendi como que eu faço um churrasco no Brasil. Como é que é no Brasil churrasco? É, eu faço eu parto uma carne, coloco uma carne. e... Uma e carne. Uma carne. Parte ela e, e vão distribuindo. vou conversar com Palco é O processo de socializar, né? É é, é muito importante. Não é para matar fome, é para conversar. Isso. E o brasileiro é muito educado. Eu acho que o brasileiro tem muito muita educação política, educação. É, social eles não às vezes não se pegam muitas coisas as coisas banais não coisas importantes uhum. coisa legal bacana mas um ponto é... não depois okay. eu vou entrar no, no, no outro ponto aqui ok eu lembro aqui quando eu estava dando aula com você eu estou aqui na sua casa agora né e eu vejo que você é muito apegado à sua família você é muito conectado com eles, né? como é que foi esse processo de ficar longe durante tanto tempo pela primeira vez a única vez né que você... Ficou tanto tempo longe da família, dois anos, né, é. sem visitar a sua família. É. E eles foram alguma vez no Brasil? No, no, no, no, primeiro ano do Semana do no primeiro ano do meu mestrado, eu viajei em dezembro, normal. Mas no segundo ano do meu mestrado, né, naquela época, eu ganhei a bolsa do exterior. Uhum. Ou seja, viajar ainda mais é, para a Holanda. É, que foi? Eu tive que... É, como é aquela palavra? Eu sempre esqueço. Que eu não fui visitar, eu emendei. Emendei? Como conectar? Isso, emendei. Então, eu emendei o segundo ano do mestrado e aí continua Eu não viajei para a Colômbia para visitar meus pais, no que eu fiquei na Holanda quatro meses, durante dezembro de 2017 até o abril de 2018. E aí, até o final desse ano, que há uma semana que eu cheguei aqui na Colômbia. Tá limado, né? Tá limado. Tô mesmo, Eu imagino, é outra vez, né? Arepita. <risos> hum, não tem no Brasil. Quesito, não tem no Brasil. E quando você falava para as pessoas no Brasil, ah, que arepa, não sei o que, eu pensava, o pé ah, é, como, Ai, é como tal coisa, é como é, tapioca. É muito. É é ah, né? mas é tipo tapioca, ah, não é tapioca, mano, você tem que experimentar. É tipo pão. Pão, você não conseguia farinha, não? Né? Pra fazer. Não, eu não, eu, eu não sabia onde conseguir. Eu fui no Carrefour, no Walmart. Não, não tem, não tem. Você, você, já que a gente entrou nesse, nesse ponto aqui, você percebeu que no Brasil, às vezes é um pouco fechado assim para outros países, em questão de cultura. Tipo, de você não encontrar comida de outros países no restaurante. De você. Não sei, é muito Brasil. De você não escutar espanhol toda hora. Você escuta mais inglês e português. É. Entendeu? Que as pessoas, muitas, muitas pessoas não falam inglês. Não é o comum que todo mundo fala não. inglês, né? Eles mais o, o, o espanhol que o mesmo inglês. Nossa! But, but você tem que falar muito devagar é e tem que fazer, gesticular bem Então é coisas... ilusão que as pessoas têm de eu falar espanhol, se eu falar não, devagar todo não, mundo vai entender. Ninguém vai entender. E você percebeu que no Brasil também o pessoal sempre tende a manter o português. assim Ninguém faz esforço para falar outro idioma, né? Se você está aprendendo português, a galera mantém o português. Mantém o português. Não é né? tipo, não, vou falar espanhol para você entender? Meu, tipo, meu, português. Meu professor tem um, um meu orientador tem um, um, um grupo no WhatsApp que é internacional, pessoas internacionais, e é só se fala inglês. E aí falou, ué? Ué? Se, se só se fala, se só se só é internacional o grupo, a gente não pode falar espanhol, daqui internacional. You can't. Just <risos> English. Ou seja, a ideia é o inglês é português, mas ó, o português é o principal. Se você quer entender, então, vejo, ser entendido. Eu vejo isso como uma vantagem, né? Porque às vezes você chega em países tipo Austrália, que tem muito brasileiro, né? Tem muito colombiano também. Você quer aprender inglês, mas tem tanto colombiano, tanto brasileiro. Socializa, tanto pessoal, você socializa só com as pessoas do seu país. Você tem que se obrigar, se você quer aprender outro idioma, é, professorar seus conhecimentos desse idioma falar com os nativos do, do, do país, não, não adiantava eu ficar com um colombiano na Austrália querendo aprender inglês, uhum. não, não, não adianta, então socialize, assim mesmo que você cometa erros, eles vão te ajudar, uhum. no começo, depois vão te ajudar, <risos> é parte do processo, é parte do processo não é a gente gosta de tirar onda, um, né? é. a gente gosta de tirar um o, gente, po, gente. o povo brasileiro é, é muito parecido com o povo colombiano, porque são, são... São bem eh, calorosos os dois, de verdade. Eu vou entrar num ponto aqui, ok? Aproveita para tomar um cafezinho aí, esqueci. Um cafezinho hum. colombiano, ele tava falando aqui que o café colombiano e o café, café brasileiro. Café mas... colombiano é Café brasileiro é muito melhor, diferente. Melhor. É muito, é é muito diferente, é diferente. É diferente. É diferente. Você. <risos> Primeiro, a quantidade do café brasileiro é um show. Caraca. Eu, que... eu não gosto disso. Eu gosto de pincel. Eu, um eu, um é, eu me dou cafeteria, me dá o café, Eu fico descompensado, Eu tô acostumado a jogar café assim. Eu pra. levo minha taça. Não. Me dá um. Me serve uma o canequinha, uma canequinha, é. uma caneca. Tá, pá, toma. Isso e.. É diferente. Eu, eu, o café colombiano é muito mais suave. Ah, suave, ok. o é Brasil mais... é mais concentrado. Nossa, é muito mais. Porque é colocar é folha, grau, galho <risos> dentro do bermões. Mas que fica tão forte, isso, eu, eu. acho. Vi, eu vi uns comentários dos americanos na, quando teve a Copa do Mundo no Brasil, e a pessoa falando, que é isso? O que, que, que, que é isso? Que, a gente toma café no Brasil às vezes, você for no posto de gasolina, eles vão te dar grátis uma coisinha como isso. vocês tomam o guaro aqui. Não guardientico? É, é então de toma tico. um cafezinho aí, como que, é? Ok. Seja, nossa é um, golo, já? é um golo. Nada Literalmente. Mais, né? Então é muito diferente isso. Quando você chega no país, aqui na Colômbia, você está acostumado, eu vou numa cafeteria aqui, o pessoal serve, o café é grande, né? Ou café. Aí eu fui na Itália e eu pedi um cappuccino grande. E o cara ficou olhando pra minha cara, tipo, ah, What? como grande. Porque só existe um tamanho de cappuccino, e o cappuccino é esse, pequenininho eu o como assim? Porque aqui tem pequeno, tem médio, tem grande, né? Não é um cappuccino grande, mas Cap... lá não. É uma mesma medida, uma medida pequena. Aqui há uma palavra que eu gosto muito: caprichar. Caprichar, uma palavra muito boa. Aliás, aqui capricha. Capricha é o quê? O que você entende por capricha? Fala aí pra galera. É um pouco a mais do que você, quando, por exemplo, comida. Eu quero que minha mãe é, coloque um pouquinho mais de feijão. Fala pra ela. Capricha um pouco mais no feijão, coloca um pouco mais. Ah, mas o detalhe Mas, mas detalhe, é, é amor, sim, é, é, essa... é um blues, Isso! É. É. Bacana. Legal. Então, é Agora, aproveitando aqui isso aí de você estar em outro país, eu vi minha experiência na Austrália, eu vi que tem muitos brasileiros convivendo com brasileiros. Né? E eu fico pensando, aí eu comparo com a minha experiência aqui morando na Colômbia. Eu considero que eu conheço como é que é a cultura colombiana, eu já estive muitas vezes com pessoas na Colômbia, eu já morei com pessoas na Colômbia, eu moro com colombianos também. Quando eu cheguei aqui pela primeira vez, eu não me relacionava com brasileiros, eu queria praticar espanhol, então eu vivia a cultura colombiana. Eu posso falar, talvez seja por isso que eu gosto tanto de morar aqui, porque eu conheci a fundo como é que são as coisas aqui. Fui convidado para almoçar com pessoas, entendeu? Eu estive com familiares, com finca, não sei o quê, entendeu? Eu tenho que conversar uma coisa. Ah, Lembra sim. aquele dia que a gente teve entrevista entrevista com o professor? Aham. Eu usei uma estratégia para você vir almoçar aqui, para você me ajudar com entrevista, você lembra? Ah, com o então, como um professor daquele dia, Você é. tava comendo mesmo. aqui feliz, eu tava aqui feliz porque o <risos> não tava do meu lado, eu tava nervoso, mas foi, foi legal. Mas, mas bacana, foi. né? A gente vai se ajudando. Então esse tipo de experiência é muito boa. E eu recomendo quando você chega em um país, vocês vivam a cultura desse país, se relacionem com pessoas desse país. Totalmente. Como se você fosse daí, entendeu? Porque se alguém fala pra mim, você, você gosta da Colômbia? Eu gosto, cara, e eu conheço muita gente da Colômbia. Toda hora eu tô com gente da Colômbia. Cara. Toda hora, toda hora. Não, Não vi, posso é. falar. Eu morei na Colômbia, mas você vai para a Austrália e você passa toda a hora com gente do Brasil. Você fala, eu morei na Austrália, mas estava com brasileiros. Não. Então é, é ambiente brasileiro no território australiano. E ao mesmo quando você quer aprender um idioma, uhum. por exemplo, você está aqui na Colômbia, eu quero aprender a falar eh, português. Não adianta, mano. Você sai das aulas de português, mas sua mãe fala em espanhol, seu pai fala em espanhol, o cara do ônibus fala em espanhol. Você é Seja então, um esforço muito maior é, para você manter a prática do idioma. Se você viaja a outro país, porque você quer se mexer com outro brasileiro? Sim. Quer falar português. De verdade. Essa é a ideia. Beleza. Ok. Outra coisa também que eu queria falar contigo aqui, na questão da motivação. O que, é que você pode colaborar com as pessoas que estão em dúvida entre ir o Brasil, ou tomar atitude, estar na zona de conforto, ou aquela questão da autoconfiança também. Porque às vezes você tem todas as ferramentas para fazer algo, mas você não tem confiança você não tem vezes que outras pessoas mas assim, já aconteceu comigo que eu vejo mais o potencial daquela pessoa do que ela mesma sabe você, você não se dá conta do que você é capaz de fazer e eu tô falando que você é capaz de fazer mas a pessoa quer não, não, não, uma mensagem para as pessoas aí Valera, coisas assim que acho que me ajudaram muito foram é, três coisas a primeira é, o que você quer qual é seu objetivo se você tem clareza certeza de qual o é seu objetivo Acho que as coisas vão fluir bem melhor. Uhum. É, você já tem seu objetivo aí, você traz as suas estratégias que você quer para atender esse objetivo. Eu considero muito importante. É, é, a segunda é, coisa importante, eu acho que é processo. Processo, ok. É, nada, nada, nada na vida é, que realmente vale, vale a pena, é, vai ser de curto prazo. Todo tem seu processo, todo tem seu tempo, por exemplo, eu demorei três anos, é muito tempo, muito tempo. Dependidação, longe, persistência. Longe é. da minha família, longe da minha família, longe da zona de conforto, longe da da, da comida aquecida em casa, longe de de, de de uma pessoa que me ajudasse a lavar as roupas, a passar roupa. Seja, todas Nós, as comunidades, tchau. Esquece, é um processo. Quanto você está apaixonado do seu próprio processo, de verdade? Pela causa. Né? É, você pela causa. Eu que o objetivo. É por, um exemplo. Eu eu lembro escrevi no meu primeira minha primeira introdução em inglês em Brasil. É eu é, meu melhor amigo foi que me ajudou a fazer esse processo. Uhum. Primeira vez. Não faz de novo. Segunda vez faz de novo. Terceira vez faz de novo. Ele me corrigiu seis vezes. Seis vezes até eu dar certo com a primeira introdução. Nossa, foi muito gratificante porque eu lembro que foi o primeiro artigo que eu ajudei a confeccionar. Foi muito, muito legal. E uma terceira dica, eu, é, é muito, muito feito, no, é feito no, no, no Japão, que é o método Kaizen. Ah, muito bacana. Cara. Coisas, coisas simples. É, por exemplo, é, você quer aprender um idioma, português. Aprenda uma palavra, uma palavra simples, por exemplo, saudade no primeiro dia. No final da semana, se você aprende uma palavra por dia, você vai aprender sete palavras. No final do mês, 31 palavras. E assim, no final do ano, você vai aprender 360, 360 dias, 360 novas palavras. O qual é, é muito, galera, é muito. Começar de a pouco para ir a um Aumentando certo ponto. Aumentando gradualmente. Né? Eu até mencionei lá na, na, na conversa da gente que o uma amiga, né, Que para ler inglês, né, ela falava, ah, eu tenho dificuldade para ler inglês, tal, eu só consigo ler três páginas, e depois de três páginas meus olhos já estão cansados, eu não consigo, não sei o quê, e, ah, então não vou mais ler inglês porque depois de três páginas eu fico cansado. Mas eu falava, oh, se você ler três páginas todos os dias, no final de semana você vai ter lido 21 páginas. No final do mês você vai ter lido um montão demais, então em dois, três meses você vai ter acabado o livro. Então às vezes, Sadiago, eu vejo que as pessoas passam mais tempo pensando, colocando dificuldade, o tempo que elas passam colocando dificuldades supera o tempo daquilo que elas queriam fazer. Então, se você tivesse começado a fazer isso desde o começo desse mimimi, você já teria terminado. Concordo. Mas você já passou o tempo que você estaria terminando isso, você está com o mim, mimimi, blá blá, blá, blá que nem que, que isso, blá, Encontrando desculpas. Você tirar mais desculpas para, não, para é? não fazer o que você deveria estar fazendo. E não espere que as coisas vão acontecer do dia para a noite. Porque okay? eu vejo pessoas, cara, eu já vi pessoas que falam, Felipe, eu quero começar o um canal no YouTube. Aí eu falo. Beleza? Você seja, mantenha. Seja bem-vindo ao clube. Se prepare <risos> para você se dedicar muito, tem constância. Assim, mas eu não sei como gravar vídeo, eu não sou boa com a câmera, não sei o que e tal. E eu falo, e você tentou quantas vezes já? Ah, eu tentei uma vez, assim não ficou muito bom não, não sei o que e tal. E ah, foi tá. tipo, e essa vez que você tentou? Foi durante quanto tempo? Ah, eu sei, meia hora, uma hora eu tentei ali, mas não saiu do jeito que eu queria, não sei o que, aí eu desisti. Vocês acham mesmo quando eu comecei a gravar vídeos na internet, eu gravava dessa forma, que tinha essa naturalidade, essa forma espontânea de falar, essa segurança para falar com vocês, não existia antes, era mais uma coisa com dúvidas. Eu lembro os primeiros vídeos do, do ah, Felipe. sabe desde o começo. E aí galera, como é que tá? Meu nome é Felipe. Uh, muitos de vocês já me conhecem. Eu sou professor de português na cidade de Medellín, na Colômbia. E ultimamente eu estava pensando de uma forma para motivar mais os estudantes. Sejam eles ex-estudantes ou estudantes que estão comigo no momento. Ou até mesmo que não são meus estudantes. Não importa. Eu decidi colocar letras, ou seja, explicar letras de músicas. E não tinha o microfone. Não, não tinha a câmera é é. Gravava com um ambiente barulho. É. Um ambiente no mato. Mas é aquela coisa, você fala, hoje, hoje em dia, eu, isso, isso é uma coisa inesquecível, né? Quando eu comecei a gravar os vídeos, eu falo: eu tenho que colocar isso na internet, eu vou colocar isso na internet, vai ajudar muitas pessoas, vai me ajudar também, a gente pode potencializar o alcance. E eu lembrava que eu gravava com barulho na rua, com um um carro, ah com que ia passar ambulância, ele ficava puto, calma, mano, calma. caramba, porque <risos> peraí, às é 7 horas ou às 8 horas? Pessoal, desculpa o barulho aqui, mas é porque passa muito caminhão. Mas beleza, vamos continuar aqui. Então, tô combinando com o cara e eu falo pra... Já, continuando. Aí, ...pra galera, tá fazendo barulho aqui, não sei o que. E depois que eu me mudei eu no outro apartamento, que eu comecei a gravar mais vídeos, era bem tranquilo o lugar. Ou seja, um ambiente muito mais silencioso, mas qualquer barulhinho, eu já tipo... Não dá pra gravar vídeo. É, o vídeo. É, não cara. dá para gravar vídeo, não sei o que e tal. Mas eu continuava, continuava, continuava. Gravei vídeos em vários lugares e foi melhorando. Eu comecei a gravar vídeo fora de casa também. Foi uma, uma forma de sair da minha zona de conforto. <risos> Guacata é maduro Insistir, assistir <risos> e nunca desistir Isso, isso é muito bom, cara E você vê, eu gosto de estar aqui com o Santiago nesse momento Fazendo essa entrevista aqui, falando para vocês Porque é algo totalmente diferente, tem. Porque eu já conheci muitas pessoas aprendendo português Que não tomou o seu rumo Mas eu lembro que desde o começo você sempre esteve dedicado você foi sempre o um cara focado Eu lembro a sua dedicação para exercício é, ainda ah, tem, mas só que ganhamos o no Brasil. Mas eu lembro que ele era tipo, não, na comida, não, que isso. É. Que não, fazendo exercício, isso. super motivado. Então esse é um princípio que você usou para academia, que você usou no seu âmbito de estudos. Você usa para todo tipo de, de mudanças que você quer na sua vida. E você agora, né, já falou assim de meritocracia, né? Depois de tanta dedicação, agora você, no ano que vem você vai fazer uma apresentação na universidade que você estudou. É, né? é você acha que você vai encontrar seus amigos lá? Eu vou, vou, eu, vou achar, eu vou achar professores que deram aula para mim. E caras vão te olhar e tipo, oh, cara, avançou muito. Sim, na, e, e eu quero que eles me vejam de um modo respeitoso Tipo, uhum. eles eles uhum. É, colocaram um pouco de tijolos na minha vida para, para atingir o que eu queria na uhum. minha vida. Eu quero que eles se sintam orgulhosos de mim, principal. Porque eu acho a a, a a tarefa de um professor, é bem bonito na verdade transmitir o conhecimento sem esperar nada entrou, troca isso é bom muito altruísta. todo mundo é professor né todo mundo é um exemplo que às vezes o pessoal fala seja exemplo mas exemplo positivo negativo é. o fato de eu estar gravando esses vídeos aqui para vocês trazendo Santiago o fato de eu estar gravando vídeos no Instagram o fato de eu estar sempre melhorando meu curso é uma fonte de motivação para outras pessoas é um exemplo cara caramba olha aquele cara lá como é que ele tá fazendo Olha o Santiago lá como é que ele tá fazendo, olha o fulanita lá como é que tá fazendo. Eu escutei uma vez Tony Robbins, você falou Tony Robbins, né? Que aí é o um cara ah, ok, bacana e tal, e uma vez ele falou, cara, se você quer chegar em algum ponto na sua vida, encontre alguém que já chegou naquele ponto e faça tudo o que essa pessoa fez. E tem sentido, né cara? Não, é, é mesmo, né? Então, o cara chegou ali, pá, lá em cima. O que foi que ele fez? Será que foi tudo fácil no começo? E eu estava falando, né, é. cara, sempre tem um padrão, sempre no começo é. a persistência, é muita um assim, briga. E, por exemplo, as pessoas só enxergam no, a, a ponto do iceberg. Elas não veem o que tem embaixo do iceberg. Choro, tristeza, frustração, é, saudade da família, trabalho. Um monte de coisas que que as pessoas não querem passar porque elas se sentem bem na sua zona de conforto. Então, assim nunca você vai atingir seu objetivo. Tem que trabalhar. Tem que passar. Eu estava falando com Santiago, né? Tipo... Se você quer chegar onde poucos chegam, faça o que poucos fazem. É assim, se você vê todo mundo fazendo uma coisa e tá? tal, não, faça o que poucas pessoas fazem. A maioria das pessoas vão fazer o quê? Ah, não vai fazer isso. Uma apresentação em português, num auditório gigante, em outro país, você, se eu colocar 10 pessoas, quem quer fazer essa apresentação? Você acha que todo mundo vai levantar a mão? Não, ninguém. Poucas. Poucas. Eu vou. Eu fiz uma apresentação uma vez na Atalândia, em inglês, para pessoas que eu não conhecia, falando sobre marketing digital, falando sobre YouTube, crescimento do canal e tal. E foi uma oportunidade de me expor. Eu poderia tranquilamente ter falado, não, não, não. não. E tua experiência devia ser gratificante porque você aprende inglês, você aprende a falar em público, você aprende a controlar seus medos. Você supera uma barreira, né? Su seus, ganhos, seus ganhos são... Agora a gente que gosta de nós, né de gosta de academia e tal, né? como é que eu faço para aumentar meu músculo? Será que eu sempre utilizar a mesma carga, diminuir a carga, vai crescer o músculo? Pergunta Felipe, o que é mais fácil, emagrecer ou ganhar peso? Ganhar peso. Não? Emagrecer? Essa é uma coisa que eu aprendi no Brasil, as, as, as duas coisas são totalmente difíceis. O que acontece? Se eu convido para você a um é, rodízio de, de carne, uhum. de churrasco, você vai. Mas eu convido para você é um, um rodízio de beterraba. Você vai comigo? Ah. Exatamente, depende do contexto. <risos> Dependendo da situação, é verdade. Então, então isso vai muito, isso vai muito ligado aos seus hábitos eh, da vida. Uh -huh. eh, se você quer ganhar eh, mais massa muscular, é, é todo um processo. Mas o processo básico é você carregar eh, um pouco mais de, de, de sua resistência máxima, uh -huh. de sua RM. Uh -huh. É isso. É assim, papo... é, é mais assim, mais mais é, é, focado aí. Porém, ainda, porém um as pessoas é, é muito parecido a, a na vida real a, os aprendizados. Se você, se seu seu músculo se acostuma ao mesmo peso, ele, ele fica aí, estancado no mesmo peso. Limitado. Né? Mas se você coloca algo novo dentro desse peso, por exemplo, uma placa mais, uma uh -huh. na semana seguinte, seu músculo vai crescer e vai se adaptar nessa nessa nessa carga. Uh -huh. Legal, bacana. Outra coisa que eu gosto muito de falar é sobre a questão do de você se tratar como uma Ferrari, né? Assim, a questão da alimentação, a questão não só de alimentação, mas também na sua cabeça. Qual o tipo de ideia que você está deixando entrar na sua cabeça? Você se relaciona com várias pessoas e essas pessoas vão te influenciar. Não somente se relacionando fisicamente, estar aqui pessoalmente, mas mentalmente. Eu não tenho que estar fisicamente com alguém para absorver uma ideia. Eu tenho que ler, eu tenho que consumir aquele conteúdo, né? Então eu vejo muito, tipo, a Ferrari, o automóvel, né? Você monta, você se capacita, mas você também precisa de motivação, que seria a gasolina. Você precisa de ter um caminho traçado. Eu quero chegar ali e você tem que preparar a pista. Porque não importa se você tem uma Ferrari e o caminho não está pronto para a Ferrari. Entendeu? Não dá para passar aqui, cara, você tem potencial. Mas esse caminho não é para você, não é por aí. Você tem que ir Vá por esse caminho que você vai fluir muito mais, é verdade. muito rápido. E durante o caminho a motivação a gasolina vai acabando vai acabando e você tem que se preparar para ter postos de gasolina a cada tanto tempo é uma coisa que eu pensava muito nessa nessas ocasiões era beleza acabou a gasolina mas cara você vai voltar para fazer exatamente o mesmo que você estava fazendo quando você começou a fazer todo esse processo ah, você ficou ah. seguro né <risos> para <risos> mim para, <risos> mim, para <risos> mim simplesmente não, não, não, não dava porque eu queria mais mais mais então Engolia, e bora. Esse é, isso. é isso aí, dedicação, galera. É isso que eu sempre falo para vocês. Não esperem resultados em curto prazo. Geralmente, resultados de qualidade vêm a longo prazo. né Eu gravei vídeos dois anos. Durante dois anos gravando vídeos na internet para depois começar a receber dinheiro através desses vídeos. Para montar um negócio por trás tem, dos vídeos que tem na internet. Você não pode pensar a, a curto prazo. Você tem sempre que, que pensar em atingir um... um prazos longos, Desde... empresários grandes de, de, da mesma China, eles, eles acham que o, o pensamento latino-americano é, é, é curto, porque eles pensam só em dividendos em, em dois meses, uhum. não, não tá pensando a longo prazo, é. né? Uma coisa que aconteceu comigo, que talvez tenha acontecido com você também a conta da sua viagem, foi quando eu estava morando aqui na Colômbia, eu tinha meus estudantes, eu dava, dava aula e tal, as pessoas ligavam para mim, não faltavam estudantes, Tava bem, não tava precisando de dinheiro assim, né, tá bem, tá perfeito, minha zona de conforto E foi uma das coisas que me motivaram lá, a sair da Colômbia Eu queria muito ficar aqui, mas eu tava na minha zona de conforto outra vez em outro país E eu queria montar meu negócio na internet Daí eu pensei, será que vai ser fácil montar isso aqui na internet, morando aqui na Colômbia Porque o custo de vida é mais barato, já tenho meus estudantes, entendeu? Eu quero me dedicar ao que é digital, vídeos, eu quero criar minha plataforma na internet Vender esses cursos na internet, capacitar mais pessoas Daí eu pensei, eu vou para a Europa, eu quero conhecer a Europa, eu quero morar aqui na Colômbia, mas eu não conheço a Europa, eu não conheço a Ásia, então vai ficar aquela dúvida. né E o pessoal falou para mim, Felipe, é melhor você ficar na Colômbia, porque é mais barato, então você pode ter mais tempo para trabalhar no seu negócio. É melhor para quem? para quem? Para eles ou para você? Mas, não sei, na, no, no, no, na mentalidade deles, é né? melhor, é mais seguro. Né? tipo É mais seguro você ficar aqui, e se, se ajeitar aqui e depois você vai para a Europa. Sim. Mas aí eu pensei, não, eu tenho que ir para a Europa. Porque quando eu chegar lá, vai ser tudo caro, o meu dinheiro vai embora eu vou ter que ser criativo, porque a, já falaram por aí, né? A necessidade é a mãe da criatividade. Então quando você chega num país e você, caramba, meu dinheiro tá... O que que eu posso fazer? O que que eu posso fazer? Conteúdo na internet, trabalhar, trabalhar, tá, tá, tá, tá, tá, produzir, né? mais Mais importante que trabalhar é você produzir, Excelente. né? Você fala, e depois as coisas foram melhorando, melhorando, melhorando, melhorando. E eu tô num nível agora que eu já não tô dedicado a dar aulas particulares de português. O meu negócio na internet é digital, são meus cursos na internet. E eu, eu fui testemunha de, disso. Aham. Sim, ele teve aula particular comigo, e olha, eu tenho as, as imagens do. Eu ainda da tenho da as vez, aulas, eu, eu ainda tenho as aulas de, então, de, de Felipe. Então, são essas coisas. Então, durante a sua viagem, é muito provável, né? desde o momento que você saiu daqui, você se viu em situações que, cara, muito, seria muito mais fácil ficar aqui, né? né? Mas sempre que é. decidi. É. A a aumentar família, o peso, né? A família, a, a mamãe, o papai, todo mundo que te ajuda, eu não tô no mesmo idioma, mas lá viajar é outra coisa. Então, galera, vou deixar aí no, na descrição do vídeo, okay? Os contatos de Santiago, ele tá com uns projetos aí de começar a aportar mais na sociedade, né? Ele tá, muitas coisas você está trabalhando nesse momento, né? Eu acho que nesses próximos anos aí você vai avançar muito, cara. Se você, você seguir esse ritmo aí, você só tende a crescer. Crescer, crescer, crescer. Sim. E como você gosta de ensinar, então é trazer de volta isso aí para as é. pessoas. Porque se você fez o que muitas pessoas não fizeram, não quer dizer que você não possa ajudar essas pessoas. É exatamente. Entendeu? Cara, eu fiz isso que você não quis fazer. E olha aqui o que eu trouxe para vocês. Ah! <risos> Sai que não <eu> passeava. <risos> Beleza? Então, você tinha alguma outra palavra aí? Uma. Despedida aí com o pessoal que tá seguindo os vídeos aí do canal tá se quiser essa é uma última recomendação pra gente fechar esse vídeo. É o que eu falo para alguns dos meus estudantes no Brasil, não fiquem calados, nenhuma nenhuma pergunta nenhuma pergunta é, é tonta, faça, de verdade. É... As portas ficam abertas e você fica, é, perguntar alguma coisa, entre em contato comigo, que de verdade de coração vou, vou dar informação e que eu possa ajudar, ajudarei. Cara, prazerzão, ok? Outra vez, muito da hora, pra mim é, é um momento nostálgico estar aqui é, outra vez. É, muito legal. E isso também faz que eu... É um filme. É, é, é um filme. filme. É tipo, você, é um... você vê o seu timeline. É né? tipo, no cara, sense. eu estive aqui dando aulas Oi. fisicamente, não tinha meu curso na internet, não tinha essa quantidade de seguidores, não, não tinha esse negócio montado como eu tô agora. Legal, legal. E agora já está muito mais avançado e você também está avançando do seu lado. E, cara, prosperidade, sucesso no nice. que você está fazendo e pode ter certeza você tem um admirador aqui beleza? Valeu. valeu, galera, abração, participa aí nos comentários, ok? Deixa aí se gostou, se você gostou do vídeo e tal, se você pensou em alguém que deveria ver esse vídeo, veja o vídeo, mande para as pessoas, ok? Ajude outras pessoas, muita gente não conhece o canal, não conhece esse tipo de conteúdo e tal, então seja uma fonte de motivação para outras pessoas, beleza? Um abraço, até mais, valeu, tchau! Nós. Tchau! <risos> Agora vamos ver se gravou. <risos> Então, okay, moradia, né? Dividir com pessoas, senão a gente pode continuar aqui como se nada de acontecer, né? Vou colocar isso no final do vídeo. Galera, a gente gravou, vi esse vídeo, né? Depois de meia hora, aconteceu alguma coisa no celular aqui que parou de gravar e a gente se viu conversando. Eu Sei, é. eu Não, vi mas, é, cara, essa conversa vai estar aí. Então, a gente, começou, a gente continuou gravando durante 25 minutos, bacana, bacana. Quando terminou, pá, pá, pá, pá. aí eu falei brincando, né? Será que gravou? Será que gravou? Não gravou. Aí quando eu cheguei, a tela do celular estava apagada. Eu, caramba, só tinha gravado meia hora, então a gente continuou gravando o resto que faltava. Né?